Olha só, Diego Costa desceu em Belo Horizonte e já deu uma entrevista já falando sobre a sua chegada no Galo, sobre as suas expectativas, hein? Então se liga que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júnior Moreira, tudo bom ou tudo ótimo? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui a primeira entrevista já de Diego Costa aqui em Belo Horizonte. Diego Costa que foi buscado, né? Foi trazido lá da Espanha pra cá pra Belo Horizonte com o avião, nada mais e nada menos do que de Rubens Menin, que é o investidor aí, né? O, o, o mecenas que tá investindo no Atlético. Mas enfim, Diego Costa já chegou, já chegou dando entrevista. eu Vou mostrar pra vocês. Ó, primeiro detalhe de tudo que eu quero que vocês coloquem no comentário. O que, que vocês acham é, desse ataque do Atlético com Hulk, por exemplo, Diego Costa, Nátil Fernandes, Savarino, Vargas, Keno, o que, que vocês acham que vai dar esse ataque do Atlético? Vocês acham que esse ano o Galo ganha algum título por conta desse ataque? Vocês acham que o Diego Costa vai chegar e vai arrebentar, vai estourar ou não? Coloca aqui no, nos comentários opinião de vocês. E lembrando, né, pra, pra nós que gostamos aí de participar das apostas esportivas, eu acho que o Diego Costa vai fazer a gente ganhar muito dinheiro. Inclusive, se você quer aprender como ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol sem ser um analista profissional, eu mesmo mostro como que eu ganho mais de 150 reais por dia, né, sem fazer análise é, durante o dia a dia apenas assistindo jogos de futebol, eu vou deixar uma aula gratuita minha aqui na descrição desse vídeo, é de graça, onde eu mostro como que eu faço pra lucrar todos os dias com apostas esportivas, tá bom? O link da aula tá aqui é de graça. Bom, então vamos pra entrevista então agora do Diego Costa chegando aqui em Belo Horizonte e dando suas primeiras palavras aí, a sua chegada pelo Galo. Vamos embora. Música Rubem Júnior, Diego Costa, novo reforço do Atlético, pousou há pouco aqui em Belo Horizonte, seja bem-vindo, sua expectativa aí veio de uma viagem longa e agora reforço do Galo tá pisando na terrinha aqui em BH, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, é muito feliz, ansioso, é esperando conhecer meus companheiros e em breve tá aí treinando e podendo fazer o que eu mais gosto. Como que é para você, Diego? Você jogou sua carreira fora do país, pode agora com uma torcida dessa, apaixonada do Atlético, fazer história aqui também isso também passou na sua cabeça quando fechou com o Galo? Não, lógico, isso pesa muito, né? Poder vir para o Galo um time com uma tradição uma torcida, uma massa apaixonada, então depois de muitos anos na Europa, eu tinha um sonho de poder jogar no futebol brasileiro e nada melhor que aqui no, no Galo Ô Diego, você já pôde sentir um pouquinho aí desse calor da torcida, um ano e meio sem torcedor no estádio, nesta quarta-feira, um jogo importante contra o River, a torcida em menor número, mas já estará presente no Mineirão. Como que foi pra você, desde o anúncio oficial, pelas redes sociais, já deu pra sentir aí o calor da massa? Não, lógico, Vem recebendo muitas mensagens de carinho, é, só tenho palavras de agradecimento. Nesse caso, sempre é importante o jogador sentir esse calor da, da massa e, e quero agradecer do Minuto 1 um e espero que, que esse ano seja ano, um ano abençoado, repleto com títulos e que amanhã eles podamos conseguir passar para a semifinal. O que você já viu desse Galo aí? Está bem, líder do Brasileiro? Muito bem, eu acho que o Galo tem um, um time impressionante, vem fazendo uma, uma temporada muito boa e... Eu venho para tentar somar, ajudar da melhor maneira possível, porque dá para ver que o time está bem encaixado, está tá numa dinâmica muito boa e espero me agrupar e, e dar um pouco do, do meu melhor para poder somar. Contra o River Plate, você será torcedor ainda do Atlético, vai poder jogar mais lá na frente. Dá então, um recado aí para a torcida do Diego Costa, que está chegando em Belo Horizonte aí. Qual que é o recado que você tem para a massa? Não, eu só quero agradecer o carinho e que é o torcedor que não vai faltar dedicação, é, raça e claro, gosto, né, que eles vão esperar e vou tentar fazer meu melhor dentro de campo para poder retribuir todo o carinho que eu venho recebendo. Obrigado, tudo de bom para você. Valeu, obrigado.